Você viu o Toshimana? e né? vai ser negro, mano. vai ser mais, é mais estranho, né? cara. Mó cara. Caramba. Caramba. Ah, socorro! Ajuda! Ajuda! É, eu posso ajudar, mas você vai ter que fazer a farmácia base, cara.